Saudações cordiais meus amigos, meus irmãos, seja muito bem-vindo. Eu sou Marta Siqueira, terapeuta, mais conhecida como reprogramadora mental e hipnoterapeuta. Eu tenho diversas formações, dentre elas, uma, um mestrado com doutorado em hipnose pela Universidade da Espanha. Eu também tenho diversas formações de reprogramação mental também neurociências e psicossomática a linguagem do corpo pelo método Cristina Cairo Através desse compilado e também sou uma das facilitadoras no Brasil pelo método Luiz Rey eu desenvolvi a metodologia Marta Siqueira com um protocolo de autocura, rejuvenescimento e também para expansão de consciência. Então, eu, Marta Siqueira, faço com que você saia do ponto A e vá alcançar o ponto B. Ou seja, você está em um parâmetro e quer chegar em outro parâmetro. Eu consigo estruturar e estabelecer como se fosse um, um quebra-cabeça para que nós possamos ir montando e você consiga atingir níveis Autos de superação ou a autocura. Tudo isso desenvolvido por mim e eu também lancei o um mais recente manual de programação neurolinguística. Aqui eu descomplico o que seria a PNL, que para muitos parece ser muito grande, mas de uma forma muito simples eu mostro que você pode se superar. Essa nossa cabecinha tem a plasticidade Cerebral na qual você, com alguns exercícios, com alguns ajustes consegue sim atingir grandes níveis de sucesso dentro de você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, relacionamento amoroso, intelectual e espiritual, ressignificando crenças que fazem com que você fique e se mantenha num ponto de dor, onde você não consegue encontrar ferramenta sozinho. Mas eu, Marta Siqueira, sou especialista nisso, com métodos de ressignificações de crenças identificando só qual é o seu mecanismo de defesa e o ganho secundário que faz com que você se mantenha aonde você está. mas se você não está tendo resultado é o um sinal de que você precisa mudar todo o novo comportamento traz novos resultados. Muito obrigada, sinta-se à vontade, seja muito bem vindo. passo profundo e faça uma excelente vida.